E que as pessoas, quando dizem aí, ai que saudade do meu ex-presidente, que teve uma campanha que rolou na, na internet, no Facebook. Mas essa é uma maneira, inclusive, de você sensibilizar e reconquistar a classe trabalhadora. Uma parte dela que ficou desanimada, desesperançada, por erros que nós cometemos, sim, que precisamos avaliar. Sem caça às bruxas, porque nós não somos um tribunal, mas ao mesmo tempo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 porque senão um negócio assim, quando a direção acerta, palmas para ela. E quando erra, não pode falar nada porque caça as bruxas. Não pode ser desse jeito, entendeu? Então eu quero deixar isso claro para não poder divergir. Muito obrigado. Começando por essa última polêmica. O que o tanto Arthur, penso eu, ou eu, pensamos, não é sobre a coisa do, do ajuste de contas, melhor dizendo, do caça, caça às bruxas, não é interditar o direito de fazer crítica. Muito pelo contrário, até porque o, o PT é um partido que historicamente vive de polêmica. E a polêmica nos faz crescer e faz construir consensos. O problema é o tipo de crítica, é como é feito, é a forma, inclusive, que pode... Fazer com que a crítica que está sendo feita, ela seja uh, ofensiva. Como, por exemplo, algumas coisas em relação ao financiamento do partido. Eu já vi texto seu, Walter, falando que o financiamento empresarial favoreceu a maioria da CUT. Eu não posso aceitar isso. Eu não posso. É. O, a maioria do PT, desculpa, é que eu fui da CUT muitos anos. Eu não posso aceitar isso. Isso eu acho um absurdo.